Olá, nas últimas semanas tenho trazido para vocês algumas dicas de produção audiovisual para o 21º Salão de Extensão da URGS. Estamos cada vez mais próximos desta grande celebração e de tudo que ela representa para a nossa universidade. Então, neste vídeo eu ganho um reforço de peso para falar um pouquinho sobre acessibilidade nos vídeos para o salão. O professor Eduardo Cardoso, coordenador de importantes projetos de extensão na área de acessibilidade aqui na URGS. Olá pessoal, sou o professor Eduardo Cardoso e atuo aqui nos cursos de graduação e pós-graduação em design da URGS e também atualmente como coordenador do núcleo Pro Cultura Acessível da Pro Reitoria de Extensão e venho falar um pouquinho para vocês sobre uh, acessibilidades em apresentações digitais. Para começar essa conversa, é importante a gente fazer uma pergunta. Né? Será que vocês já se perguntaram como uma pessoa com deficiência visual tem acesso a um conteúdo que é apresentado por vocês? Em muitos casos a gente pode, mesmo sem querer, utilizar recursos ou simplesmente fazer uma apresentação de modo que não seja acessível para todas as pessoas. Por exemplo, uma pessoa surda, né, ela não tem uma deficiência, ela só se comunica por outra língua, como por exemplo a língua brasileira de sinais, mas ela também vai utilizar recursos de acessibilidade na comunicação, como a janela de libras ou as legendas para surdos e ensurdecidos, como a gente chama as legendas descritivas que são aquelas legendas que vão muitas vezes descrever mais do que só a fala de quem está apresentando, mas também caso tenha algum efeito sonoro, alguma música, essa descrição das legendas pode uh, também explicar o que está acontecendo uh, nesse evento visual. Também vamos falar um pouquinho sobre as pessoas com deficiência visual. Né? Uma pessoa com deficiência visual ela pode ter tanto cegueira quanto baixa visão, ou seja, ter ainda algum... Uh, percentual de eficiência visual, poder enxergar alguma coisa, mas via de regra a gente tem que ter muito cuidado quando faz uma apresentação para as pessoas com deficiência visual, para a gente então descrever aquilo que a gente está mostrando ou mesmo uma coisa que é muito simples que a gente já poderia pensar em fazer é em se descrever quando apresenta então é muito comum a gente se apresentar assim como eu fiz no início desse vídeo né, falando para vocês o meu nome né, e imaginando supondo que quem está vendo uh, né, vê como eu sou mas e quem não está vendo como é que vai saber como eu sou então, algo que pode ser feito já nas apresentações de vocês, quando gravadas, é de se descreverem e descreverem também aquilo que estiverem uh, mostrando nas suas apresentações. Porque tudo aquilo que for mostrado, uh, seja texto, imagem, objetos, e não for descrito, não será acessível para as pessoas com deficiência visual. Então, eu poderia começar o vídeo, por exemplo, me apresentando. Né? Olá, sou o professor Eduardo Cardoso, atuo nas disciplinas de design, da, dos cursos de design da graduação da pós-graduação aqui da URGS, né? E eu sou moreno, tenho 1,67m, cabelos e barba escuros raspados, uso óculos de grau de armação preta e estou vestindo um, um blusão, ou uso um blusão uh, preto com branco e cinza, né? Nesse vídeo sou visto do peito para cima, com um fundo de vegetação. Muitas vezes, quando a gente tem mais de uma pessoa apresentando, né, de ela também uh, uh, compreender cada uma delas, diferenciar pela voz, isso a legenda também vai, vai ajudar o público com deficiência auditiva ou surdos, né, que na legenda a gente coloque quem é o falante, né, se nós temos mais de uma pessoa falando, ao mesmo tempo, ou na sequência, a gente pode botar na legenda. Locutor 1, um, a gente coloca o nome, no caso, né ah, Eduardo, dois pontos, o que eu estou falando. Na sequência, outra pessoa vai falar, coloca o nome dessa outra pessoa, dois pontos, o que ela está falando. Assim, a pessoa surda sabe uh, que aquele texto que está ali na legenda uh, é de cada um dos, dos falantes. É muito importante que aquilo que seja projetado na tela também seja lido, porque é muito comum a gente assistir a vídeos que a pessoa utiliza algum recurso, como por exemplo, lista. Né? Então ele diz, ah, conforme esses pontos aqui atrás, e com um pouco ali atrás tem cinco, seis pontos sendo ditos. Se eu não ler quais são esses pontos, eles também não serão acessíveis para as pessoas com deficiência visual. Então a gente tem que cuidar para tudo aquilo que for mostrado, seja lido ou descrito. Se eu apresentar um objeto, uh, talvez a gente não precise investir muito tempo da apresentação, já que são só 5 minutos de apresentação, para descrever cada objeto ou imagem que for mostrada. Mas a gente pode, de uma forma muito breve, descrever, uh, pelo menos, né, basicamente, aquilo que está sendo mostrado. Então, se eu mostrar uma fotografia de uma determinada situação do meu projeto de extensão, eu posso a fotografia colorida, horizontal e descrever, de forma muito breve, exatamente aquilo que você está vendo na imagem uh, para o público que vai assistir você. E alguns recursos podem ser adicionados depois, como as legendas. Hoje, a gente tem formas muito simples de inserir as legendas, como legendas automáticas do YouTube, mas a gente também tem softwares livres, como é o caso da Sub que você pode, então, inserir a legenda. Então, eu posso dizer quem é o falante, eu posso descrever sons, efeitos, músicas que estão uh, acontecendo durante a fala. E isso, normalmente, numa legenda automática do YouTube, não vai acontecer. Então, como eu falei, a gente pode descrever o vídeo que já está apresentando, pode inserir legendas. E, com isso, esse vídeo vai ser muito mais acessível para um público bem mais abrangente. Né? Até porque esses recursos de acessibilidade são essenciais para as pessoas com deficiência, mas eles também são muito úteis para as pessoas que não têm deficiência, mas que podem se beneficiar deles. Né? Então, várias dessas posturas e desses recursos, quando empregados, beneficiam a todos. Isso que é importante a gente pensar quando está planejando e gravando uh, uma apresentação visual. Então, espero que esse material seja proveitoso para vocês, contribua na... Na, na produção dos vídeos para apresentação no salão e fico muito curioso para depois ver os vídeos né, e, e poder saber que uh, um pouquinho disso que a gente está deixando aqui para vocês pode ser útil para que a gente tenha apresentações muito mais acessíveis. Certo? Muito obrigado e um grande abraço e bom trabalho a todos! Muito obrigado, professor! É isso aí, pessoal! Ao produzirem os seus vídeos, tentem levar em consideração as dicas do professor Eduardo para que os vídeos do salão sejam mais acessíveis e inclusivos. Lembre-se que a pandemia nos colocou em isolamento, mas não nos tirou a empatia e o senso de comunidade. 21º Salão de Extensão da URGS, A Arte de Reinventar Vidas. Fiquem bem e até o próximo!